Mais um vídeo meu, e hoje também te volta aqui com mais um vídeo de Minecraft no canal galera E bom, vocês sabem que o Minecraft é um jogo que tem sua, vamos dizer, saturação um pouco baixa O que deixa o jogo bem morto assim Então no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês uma textura que eu achei na internet O criador dela vai estar tá embaixo junto com o download, etc E bom, galera, essa textura é demais mano Eu tô aqui usando ela aqui agora e você já vê que Tipo assim, aqui no menu já dá uma saturação a mais. Eu nem preciso editar mais o vídeo. Editar, no caso, é eu botar saturação. Porque eu normalmente boto um pouco de saturação, tipo, 10 a mais. E bom, galera, essa textura aqui, mano, o criador dela tá na inscrição, como eu falei. E bom, para você baixar ela, você vai... Bom, galera, agora eu vou ensinar aqui pra vocês a como tá instalando essa textura aqui no seu Minecraft. Primeiramente, você vai ir na descrição e vai baixar aí pelo link. Eu, eu, eu peço a vocês, mano, que baixem pelo link encurtado pra ajudar o canal, beleza? Tem, ah, logo abaixo vai ter um vídeo aí como passar pelo link. Se você puder passar por ele, mano, eu quero muito grato. Mas também tem um link direto. E bom, você vai fazer o seguinte. Você vai aqui, peraí, deixa eu desmarcar isso aqui. Pronto. Você vai segurar em cima da textura aqui. E vai renomear em cima do, do arquivo que diga. Você vai clicar em renomear. Aqui, mano, você vai vir aqui, clicar no final do, do nome aqui, ó, finalzinho, e você vai estar apagando esse nome zip e o ponto. Aí, pronto, é só você clicar em OK. Após você clicar em OK, você clica em cima e vem em abrir. Após você clicar em abrir, já vai abrir seu Minecraft e lá a textura já vai estar tá instalada aí para você só usar de boa. Eu vou deixar aqui, vou mostrar para vocês um exemplo Minecraft aqui, ó eu vou desativar ela, eu tô usando essa aqui de Vou desativar ela Desativei Agora eu vou entrar num, em um mundo E vocês vão perceber a diferença Bom, galera, eu tô aqui no meu mundo Um mundo survival que eu tenho Sem ser a minha série nova que eu criei Se você não viu, clica no canal, mano Que ela tá aí, bem, tá bem top aí Eu não vou falar spoilers, né, mas Bom, essa aqui é minha, uma série, na verdade uma série não, um mapa meu que eu uso pra jogar só pra aliviar E bom, vocês estão vendo aqui, mano, que tipo assim, o jogo não tem muita saturação, ó. Essa grama aqui mesmo é um verde bem morto, sabe? Então bom, agora vocês vão ver agora ela sem, quer dizer, com a textura ativada, beleza? Vou ativar ela aqui e eu já vou Galera, olha isso, que diferença faz, mano você percebe que até a água do jogo ficou assim meio... Olha isso aqui, galera. A água ficou transparente, mano. Ela é... Normalmente, a... Normalmente não. A água do Minecraft, ela é toda azulona. Sem nenhuma textura assim. Só é azul e umas gotinhas em branco. Olha essa grama, mano. A grama que eu falei que tava muito morta, assim. Com uma cor morta. Agora tem uma... Tipo, eu diria uma variação de verde neon. Com uma... um puxado pra... pro amarelo. Olha esse céu aqui. Também deu uma mudada até as que tem que se para carregar, mano, se você para para perceber, dá uma mudada. As folhas das árvores aqui, você percebe que deu aqui a, cor aumentou, né? E bom, as plantas também aumentam, mano. É, isso aqui, por exemplo, é isso. A planta tá tipo bem mais vida. dá até vontade de viver no mundo assim. A sabe? Minha casa e vou morar no... Tá vendo aqui, mano? É isso. Tudo tá vivo. É porque esse bioma que eu tô aqui não tem muitas árvores essas coisas, mas em um bioma em que tem árvores, um monte de coisa, uma vila, por exemplo. Isso aqui fica muito bonito. Mano. Então, bom né, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem rápido e simples para vocês estarem tá melhorando seu Minecraft, deixando ele mais bonito. Eu vou trazer meio que um, uma série de episódios aqui é, de como deixar seu Minecraft mais bonito sem travar. Essa textura aqui, ela não trava. Eu, por exemplo, eu por menos aqui estou usando, não tô travando. Ela não trava por um motivo, porque ela só faz aumentar a cor do Minecraft, mas se fosse uma textura, sei lá, que adiciona um dragão boladão, aí sim ia travar. Mas como eu tô aqui, com essa textura que só faz aumentar as cores, ela não, ah, não trava tanto, na verdade nem trava. Então é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo, tamo junto, é nóis, falou e tchau.